Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente faz a instalação de pacotes aqui dentro do R. É, Para quem não sabe como instala o R, o RStudio, dá uma olhadinha aí nas outras aulas que a gente já ensinou isso, ok? É, então, vamos começar. Então pessoal, aqui no RStudio a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um novo script. Né? Então vou vir aqui, ó. tem sinalzinho de mais, setinha do lado, RScript. A gente pode fazer a instalação do pacote de duas formas diferentes, né? por meio de comandos, ou então vem aqui, ó, ferramentas, instalar pacotes. Aqui dentro nós temos duas opções, nós temos uma opção, repositório CRAM, que é quando a gente vai instalar pacotes que está na internet, nesse repositório CRAM, né? ou então a gente pode fazer um download de pacotes, guardar ele no nosso computador, e instalar ele diretamente no nosso computador. Então essas são as duas formas de a gente instalar pacotes dentro do R Vou deixar aqui o repositório Can E vamos ver como que a gente instala aqui alguns pacotes muito legais para a gente trabalhar com análise de imagens é, Um pacote bacana para isso é o Imager, né? Então basta eu vir aqui escrever Imager. Vocês podem ver que já vai aparecendo aqui o nome de vários pacotes que a gente tem né? Coloquei aqui Imager, então eu quero instalar isso. Vou deixar aqui todas as dependências e vou vir em instalar né? E é só esperar um pouquinho que ele vai instalar Prontinho, já apareceu a mensagem aqui de pacote instalado O outro pacote também que nós utilizamos muito é o OpenImageR Então escrever Open Image, já apareceu aqui, ó, ImageR Vou clicar em cima, vou em in instalar Então essa é uma forma né, que a gente consegue é, instalar o pacote sem precisar escrever comandos nenhum já finalizou aqui a instalação do pacote Vamos aprender agora como que a gente instala o um pacote por meio de comandos Basta nós escrevermos aqui install.packages acho que começa a escrever Já apareceu aqui, eu vou clicar em cima dele E entre aspas A gente escreve o nome do nosso pacote é, Nós vamos instalar Um pacote que é o chamado ColorScience E eu vou dar aqui um Ctrl Enter Ao fazer isso o R já Vai na internet, faz o download desse pacote e instala esse pacote. Então como vocês podem ver, a instalação aqui no R é muito fácil, ok? É, esses comandos, o nome desses pacotes, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, né, caso vocês queiram refazer esse passo a passo. Mas existem alguns pacotes que não são é, submetidos aí nessa plataforma do RK, né? Aquela plataforma do R, onde todos os pacotes aí que são cadastrados ali no site. É, tem um pacote, por exemplo, muito utilizado para dar de imagem, chamado EBI imagens, né? Para a gente instalar o EBI image, é, a gente precisa né, vir no site onde nós encontramos esse pacote. Então, vou escrever aqui, ó, EBI image R, e aqui já apareceu o site do biocondutor, né, que é o site que hospeda, então, né, esse pacote. É, então, entrando aqui nesse site, né, há exemplos de vários outros sites que hospedam pacotes, né, além dos que tem lá no, na plataforma do r a gente vê como que faz a instalação. Basta nós copiarmos aqui os comandos, dar um CTRL-C, colar aqui dentro do R, CTRL-V e executar. Então, vou apertar CTRL-ENTER, CTRL-ENTER, CTRL-ENTER. Ctrl então a gente executa cada uma das linhas de comandos que nós escrevemos aqui apertando CTRL ENTER E é só esperar um pouquinho ele faz a instalação e que ele perguntou? É necessário fazer a atualização de alguns pacotes Você quer atualizar todos, algum, nenhum, né? então A para instalar todos S é alguns e N nenhum Vou colocar aqui a letrinha A e falar que eu quero atualizar todos os pacotes Aí eu tomo ENTER Aguarda um pouquinho, e ele vai atualizar todos os pacotes né, que o EBI Image precisa para funcionar. Então, pessoal, já foi feita a instalação, já foi feita a atualização dos pacotes. É, eu vou, outros pacotes que eu gosto muito de utilizar para trabalhar com imagens, mas na verdade eles nem trabalham com imagens. Né? Mas as suas funções eles servem para muitas coisas, inclusive para imagens. Né? Por exemplo, eu gosto de utilizar muito redes neurais. É, para utilizar redes neurais, eu utilizo um pacote chamado rsnms. Então, para eu instalar ele, está o ponto .package, abre aspas, rsnms. Vou apertar o ctrl enter, esperar um pouquinho, ele vai instalar o pacote. Outro pacote muito legal é o... De IPR, né? Esse pacotinho aqui, ele faz para a gente algumas análises, como a esqueletonização né? e o finning, que é muito legal para a gente olhar o comprimento de alguns objetos. Né? Então tem isso dessa função. o outro pacote bem legal também é isso daqui, install.pacotes. Abre aspas Eu vou escrever aqui Nnet Vou dar um ctrl enter O Nnet ele tem um, algumas funções bem bacaninhas E uma das que eu mais gosto É uma que faz a regressão logística Para caso multinomial Ou seja, a gente consegue trabalhar Quando a gente quer trabalhar é fazer uma predição para diferentes classes. Né? Então, se eu estou trabalhando com imagens, por exemplo, a gente tem um fundo azul, o né, um objeto de referência vermelho e a planta é verde, a gente consegue então trabalhar para separar os pixels dentro dessas três classes com uma função né, dentro desse pacote aqui, Nnet. Então, isso daqui é só para a gente aprender como que a gente consegue fazer a instalação de pacotes dentro do R. É, nós vimos aqui uma forma de nós fazermos por meio de comando. Como que a gente faz né, por meio aqui do próprio guia de ferramentas e como que a gente faz também para instalar pacotes né, é, que estão hospedados nos sites. No caso específico aqui do eBay Image, apenas copiando esses comandos aqui em céu deu certinho. Né? É, algumas vezes, dependendo da versão do R, pode ser que dê algum erro e esses comandos aqui não dão certo. Então há algumas opções, né? A gente poderia, por exemplo, fazer o download do pacote aqui no formato zip ou nesse formato TAR e depois fazer a instalação do pacote a partir desse arquivo que vai estar no nosso computador E outra opção também é aqui nessa aba install E aqui dentro dessa aba install nós temos aqui alguns comandos que a gente pode testar A gente executa esse, se não der certo tem alguns outros comandos aqui embaixo a gente pode ir testando né, esses diferentes comandos até dar certo a instalação do EDIMage, ok? É, então é isso, pessoal. É, Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Sempre, sempre a gente está compartilhando muita coisa bacaninha aí, ok? E até a próxima aula.